Como você acompanha o surfista quando ele está muito lá atrás dentro do tubo? Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que auxilia quando você está pegando tubos. E hoje o tutorial é mostrando a tela do celular. O touch screen. Não saiam daí. A gente já volta rapidinho. Diretora, roda o clipe. Fala Família TrueSurf! Aqui é o Andrew L.A. A dica de hoje é sobre configurações. Eu vou mostrar para vocês passo a passo como vocês devem fazer para ligar essa ferramenta que auxilia quando você está pegando tubos. O chamado Ribbon Durant Ride. Traduzindo seria aquela listinha verde e azul que sai de trás da prancha quando você está surfando. Que vai te auxiliar quando você estiver surfando em ondas tubulares. E se você está chegando aqui hoje no canal, inscrevam-se. Que é para dar uma força para a gente, para motivar a gente a fazer mais vídeos e compartilhar toda a comunidade do True Surf. se você já é assinante aqui do canal não se esqueçam de ligar o sininho das notificações para você não perder nenhum episódio de tudo que está acontecendo dentro do true surf dos campeonatos das praias das pranchas tudo aqui no canal Andrew Lay. então vamos lá assista o vídeo aí até o final então o primeiro passo é clicar aqui embaixo do lado direito no ícone das configurações na barrinha do lado esquerdo vamos selecionar a opção play na parte de cima da tela, você clica na aba HUD. Agora arrastando a tela para cima, procurem a opção Ribbon Durant Ride. Agora vamos ligar essa ferramenta, marcando o botão ON. E é só isso galera, agora quando você estiver surfando você vai perceber essa linha verde e azul saindo de trás da prancha do seu surfista. Não só ajuda quando você estiver muito atrás dentro do tubo, mas como também ajuda a prevenir erros. Aqui um exemplo, batendo no teto do tubo ou quando o surfista estiver muito embaixo na parte da onda assista um vídeo na íntegra o surfista desaparece completamente dentro do tubo mas a faixa que sai de trás da prancha verde azul me ajuda a guiar o surfista vejamos aqui surfando uma esquerda onde por segurança eu mantenho o surfista na metade da parede da onda É isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Comentários e sugestões são sempre bem-vindas. Aloha e vamos para o sul!